que moravam em rua, os outros não olham aqui o lado da gente. Os outros olham o lado das pessoas crescendo, cresce acham que a gente vai acertar eles, que a gente é ladrão. Não tem ninguém aqui não, ninguém tá pedindo esmola, nem porra nenhuma. É Muito menos assim, drogados e tal, não tem nada disso. Gente que lê, tem biblioteca, todo dia tem alguém lendo, internet ativa, todo mundo tá ligado, antenado, jornal pra todo mundo comer. Tipo, todo mundo tem ocupação por Tudo que a gente tem é só isso aqui. Eu só eu fiquei daqui agora, eu não tenho pra onde ir. Ele tem a casa dele, tem os carros dele, tem dinheiro no banco, tem mulher pra beijar. Aqui eu já não considero que é rua mais. Porque também já é lar Já tem famílias, já tem criança. Ué, quando eu tenho que dormir na frente do bar, a calçada, e de manhã o dono do bar vai apoiar com de água na minha cara, porque já aconteceu A gente aqui, certo? Somos unidos. Um dependendo do outro, sabe por quê? Porque a sociedade em si, tá? É uma porcaria, tá? É podre pretendo ver você feliz na moral justiça sempre é feita assim justiça é feita mas precisa de ti pra progredir vamos embora bem feito rap eu canto assim com o astral pretendo ver você aqui na moral justiça tem que progredir justiça é feita a noite aqui é chega a dormir 40 pessoas o portão fica aberto, entendeu? Mas organizado, banheiro banhos limpinho, limpinho. Aqui não tem quebra-quebra, não tem nada. Droga, álcool e cigarro. Do portão pra fora. Entendeu? Aqui nós sentamos. Se nós pegar, é pra rua. Entendeu? Sem bater ninguém, sem nada. Nós conversamos com a pessoa que só tem que se retirar da casa. Entendeu? Porque tem criança, tem família aqui dentro. Aqui depois cozinho pra um todo mundo. De manhã, de nada, da almoça, 40 pessoas, tá 60. Entendeu? você não pode. Que Primeiro quente, primeiro frio. Entendeu? É um quente, o instrumento aqui. Entendeu? Eu toco pandeiros, mas é? que vem aí nós tocamos. só sexta-feira nós tocamos. O pagodeiro já pega até 10 da noite. 11 horas o pagodeiro pega. Entendeu? Trombustil tudo acabado. Brasil a bom mistura do lado mais fraco. É óbvio, o pobre será a primeira vez destroço. E aí vem o monopólio que aprendi. Jogo Bruto. Aqui toda essa região é, da radial leste tá tá sofrendo com esse processo de higienização, né? Tem muito a ver, sim, com os empreendimentos que estão sendo construídos, com a, com a mudança né, da, do, da Moca Baixa e do Brás, que tem uma população né, de baixa renda, tem vários cortiços. Então, isso está sendo demolido, está se construindo prédios flutuosos. Então, a gente acredita que aqui traz a noção de coletividade, traz a noção é, de, sei lá, contra o egoísmo. É, de que esse espaço ele está funcionando, não, nem sempre tem alguém do coletivo aqui, mas a rua consegue se organizar, consegue evitar que tenha um conflitos, brigas. Graças a Deus está dando tudo tipo certo aqui, hein, Cavalo? Tá, tá, tá virando é uma comunidade bem sólida. Isso é isso daqui é agora. Vai botar na rua, não vai ficar onde? Na calçada. Agora te falo. Tipo, cadê o governo? Cadê o governo nosso? Que na hora de votar, ele vem aqui, certo depende da gente. Então, a gente também tem um direito, certo? Do mesmo modo que eles vêm aqui atrás de gente ficando pobre, nós também temos um direito de reivindicar aquilo que é nosso. A ideia é ainda bater na, na Smart nessa questão do trabalhador social, né? que, tipo, que é um trabalho que é visto como um favor, que é visto é, como uma caridade, não como um direito. Então já enfrenta esses problemas históricos e uma precarização muito grande. Eu só, sou... como é? Cidadão. Na hora de votar, aí depois que eu volto, não, não, não, não voto mais nada, não vale mais nada, motivo não vale mais nada. Um morador de rua não importa, eu sou um ser humano igual um rico que tem 2 bilhões lá no Morumbi, nossos direitos são é iguais, mas se eu for abordado ali, os caras me arrancam até a roupa para se o que eu tenho. Agora passa para o BMW aí, fala assim para você, oh, e aí, tudo bem? Vai, doutor, pode ir. sente mais falta morando aqui? falta de uns espreito na uma casa. Falei no meu coração. Não fui preparar meu presente porque não deram oportunidade a ele. Botei estudo para ele, ele estudou. E ninguém deu uma oportunidade para ele. É isso que eu fico de urinado. Você acha que mais gente vai pra cadeia, vai resultar mais cadeia se essas pessoas perderem esse auxílio mínimo para criar a família? Ele está pedindo, sabe para quê? Se fazer isso? Está pedindo. Para ter mais marginalidade. Eu não me sinto livre na rua. Eu me sinto caminhando com a é minha liberdade.